O que, que, que é fraco da cabeça? Aí não funciona direito. Não funciona. <risos> eu sei, filho. Uhum. E o senhor, com 92 anos? A cabeça é, tá boa, 92, né? 92, né? É. Graças a Deus, né? Graças a Deus, eu tô aí. Firme. Firme. Você tem 74? 70? 70, só. É, na casa dos 70. Eu estou 20 anos mais velho um do que o senhor, mais e... novo, um moleque novo, mas nós estamos vivos isso aí, graças é. a Deus. Dia 3 de 2 de 1930. É. Quem é? Eu. 3? 3 de 2 de 1930. Daqui a uns dias, você está fazendo 93 anos. É, em fevereiro, né? fevereiro. E nós estamos aqui hoje, que dia? Hoje é 18 ou 19? Sabe você sabe que eu não né? sei. O senhor já almoçou? Acabei de almoçar agora. O que, que o senhor comeu? Nós estava... Agora mesmo nós estávamos falando. Pastor estamos Ninguém atendeu ele e ele foi embora. Que dia? Ah, até um dia desse aí. Mulher, que uhum. dia que ele teve? É, eu passei aqui. O senhor imigrou, eu quero saber o que, que o senhor comeu. Um arroz de feijão e feijão e uma carninha e macarrão. E verdura? verdura eu não sou muito amigo, tá né? Folha? Eu gosto mais de carne. Você gosta de carne? feijão e carne. E carne de quê que o senhor comeu? Carne de boi, de porco? De porco. De porco. É, que é, uma, cada... é. a carne que faz mais mal é a que eu mais gosto. E, mas quem fala que ela faz mal? É, fala que o povo antigo fala que a carne de porco faz mal. O senhor comeu muita banha de porco, né? Não. Gordura de porco. Criado, né? Na roça lá, só... Não existia óleo naquela época. Era, era só banho. Porcaria de óleo. Ia se ficar falando ainda. Né? O, o, o, o, o senhor Abelardo, o pai do senhor, vendia óleo lá no armazém? Vindia. Mas ele vendia óleo, era tambor que vinha ou como que era? Não, vinha, vinha uns caixotes de madeira. E com duas latas de 20 litros, era 18 litros, falava 20 De óleo? É. Aí o povo chegava e comprava um caixote aqui, levava as duas latas. O senhor milho e a banha? A banha não, não vendia não. É. A banha é só no açougue. É. Não, quando o papai batava porco, era menino índio. Minha mãe fritava tudo, punha nas latas. Aí punha uma tábua assim, ó, e punha as latas. 8, 10 latas de 18 litros. Naquele tempo eles falavam 20 litros. 20 litros, mas não era nada, era 18. 18. Né? Lata de querosene. Ô, Ângelo, coisa boa, né? O senhor comeu muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Mas fala é, que carne. É sadia, né? Sadia. Por isso que o senhor está aí com essa idade e cabeça boa, tudo bem, graças a Deus, né? É. Bebeu. Eu tirando a feiura, o resto está tudo bom. Graças a Deus. Então está então tudo bom, porque o senhor não é feio? Não, é esses paiolos aí. Esse vem... e moço que passa o pé de nível, o senhor é feio, o esse está do avesso. <risos> é. É. Você fala assim, ó, eu tô bonito demais da minha Desgraçado, idade. engraçado, parece que os, os, os espíritos das pessoas comunicam, né? É. Eu tava acabando de, de almoçar e fui, eu falei, vou sentar aqui no sofá um pouco, fazer hora subir lá pra cima. Bom, me lembrei faz tempo que não vem aqui. Você encostou? Ele estava chegando. Eu falei... É. é que coisa. Isso é coisa boa, Sou Emílio. Chamar é a comunhão. É. é... Eu estava vindo para cá, lembrando e vai ser, vou encontrar o Sr. Emílio. O senhor Emílio passou a pensar em mim. O Sou pensou em mim e eu comecei a pensar que eu vou lá no Sou Emílio. É. Acabei de almoçar lá e falei assim, vou lá dar uma. uma conversada com o senhor Emílio, porque é. sempre é muito bom bater um papo com quem tem história, né Sr. Emílio? Tem história. Engraçado. Dirigiu. A de hoje parece que não, não liga, não provoda, não, não, não. Ah, e, leva a vida... A... De qualquer jeito, né? De qualquer jeito. É. Nós não, nós conserva a pessoa, né? Graças a Deus por isso. Então, isso é muito bom. Ô, é. seu Emílio, o sol está quente, então eu vou poupar o senhor. Tá eu creio. já vou... É, O senhor fica aí com, com essa, essa cabeça aí com pouco cabelo. É. Deus abençoe o senhor. Eu gosto muito do senhor. O senhor é muito especial. Deus abençoe o senhor e... Jesus que te abençoe e traz você -se sempre aqui. Amém. Viu? Eu gosto muito do senhor mesmo. E um abraço para o senhor. Jesus Lembra dessa cabecinha aqui? Né? É. Deixa eu ir lá na casa do Emílio. Meu amigo. Que ele é meu amigo e de vez em quando me dá uns tapas na cabeça para me lembrar dele. <risos> Muito bom. Um abraço pro senhor. Eu quero ver o senhor saindo aqui devagarinho. Um, 92. 3... Um, Voltei. Uh, ah, porque... <risos> tá ótimo Emílio. Vai amigo. com Deus, viu? Fique com Deus. Eu vou mas não some, não. Não vou subir, não. Essa vez é de uma subida estranha, Não, mas agora esses dias eu tô... tô mais disponível. É. Um abraço. É com Deus. É com Deus. Deus abençoe. Jesus, que te abençoe. Amém. É isso aí, gente. Gostou, da minha árvore. Muito boa. A árvore do Senhor está de parabéns, viu? Aí. Que É, né? flores. amarela? É. Parabéns, sou Emílio. Obrigado, você também. Aí, ó. Quem planta tem aí, ó. Eu sou Emílio. A rua que ele for aqui, ó. É. Centro. Dia 18, 19, não sei o dia, não. É nesse período segunda-feira.